Tem país que veio para cá para se acostumar com saltar em piscina aberta, né? tem país que, que veio para cá com uma segunda equipe, que achou melhor a equipe principal ficar treinando em casa. Né? E o Brasil, essa na verdade, depois da Copa do Mundo, é a nossa única competição internacional preparatória.